Rapaziada, acho que nenhuma das celas vai abrir, hein? Essa... Joga! Que isso, tio? Certo não, aqui. eu não, hein? Beleza, vamos voltar. Vamos voltar. Sem a bateria. Sem a câmera. Perceba que você pode olhar pra <risos> trás. Que Ah, pera aí. Ele dá soco, hein? É do bem ou do mal aquele cara? Vai lá e vê. Rapaz, você pode olhar pra trás quando tu corre. Que legal, tio. Quer dizer que a gente vai precisar disso. Você vai tomar é. no caneco. Tem dois locais aqui. Um local onde menstruaram no chão, depois pisotearam e ainda saíram. A tia da limpeza, tio vai ficar louca com isso. Nem vou falar mais nada. Tranquilo. Oh, oh, oh. Que parada é essa, tio? motor oh, oh, de torneira Abre o menstruation aqui. Ah, oh, meu Deus. Witness. Rapaziada, witness significa testemunha. O que acontece? Ele era é uma testemunha e os caras apagaram. Tio. Queima de arquivo. Ó, ó, ó, cagaram outra mão aqui, hein, com 18 dedos Eu estou bem, beleza Rapaz, a formação de quadrilha aqui Guardem esses rostos Rapaziada, até o Leonardo Cap tá aqui, hein Vamos, ligar esperto Tranquilo, já... O que que acontece aqui dentro? Pode tá rolando umas cabecinhas aqui, hein Tô calmo, tranquilo Ó, Lock. Cheio de moscas Rapazes, você sabe? quando tem muita mosca, é que o corpo já morreu há muito tempo não, mais bateria. A porta fechou? Foi, foi, foi. Fechou a porta? Não barulho, hein? A porta fechou, hein? Vai tomar no caneco, rapaz. Estava rolando as correntes de ar dentro do local. Fiquem calmos. beleza? Ó, bateram a mão na parede e escorregaram, hein? Ó, outro que bateu a cabeça aqui. Vários acontecimentos no local. Sim. Parede quebrada, cartãozinho onde exatamente abriremos a porta. Rapaziada, local suspeito, hein? Será que tem como investigar aqui antes? Se inscreve aí, tio! Ó, oh, ó, oh, eu já vi um negócio brilhando aqui, grande, hein? Viu um o negócio brilhando. Ué. É um lock no chão. E apresentava sintomas de tamor. Rapaz, vamos ver esse documento confidencial. Beleza, com falta de relatório completo, nenhuma ação imediata é necessária da parte da corporação Morkov. O potencial de rentabilidade do projeto Wall Carvers continua incrivelmente alto. As quatro fatalidades contêm dados ambíguos e suficiente para tornar qualquer demanda judicial impossível. Se a evidência estiver corretamente gerenciada, o projeto Wall Hikers continua a ser uma iniciativa perigosa o que com certeza haverá mais casualidades, no entanto, como em outros casos, o interesse da família e do governo nos pacientes é tão baixo que torna qualquer chance de ação judicial muito improváveis. Vamos ficar ligado. A violência entre os pacientes está aumentando na medida em que a terapia do motor Morphlykers chega perto de alcançar modelos de produção. Mas a combinação de restrições físicas e químicas foi suficiente efetiva para assegurar o controle e rentabilidade continuamente. Sim. Respeitosamente, Ellen Granat, Departamento Jurídico da Barkov. Rapaziada, sinistro, sinistro, sinistro. Beleza. Tá rolando uma portinha aqui? Ó, ó, ó. Abrimos. Ah, deu a volta, deu a volta. Essa aqui é só pro um documento lock. Aham. Uhum. Tranquilo. Isso aqui abre? Isso aqui não abre. Rapaz, a gente vai. Vamos, vamos ter que. Como é que é? Pagar Why por isso? Walker, Walker, Walker, Walker, we'll Walker? Rapaziada, o Walker quer matar o Loki, hein? <risos> vamos na porta que interessa lá, tio. Ab abrimos com o um cartão. O caverninha é sempre, quando ele usa uma chave, tio, olha sempre ao redor. Tipo, se tiver treta e tiver uma arma na outra sala, você nunca sabe. Ó, ó, ó. Loki no chão. Peraí, <risos> peraí eles mentem, rapaziada, uh, por ti, está rodando um charuto, <risos> ó o computador, tipo, vamos hackear, dá qualquer computador para o caminhão, ele hackeia, ó, ó, ó, MS-DOS, já segura, DIR, barra, Security System, Accessing Security System, aí vai carregar as barrinhas, e a gente vai, ó, ó, ó, ó, tem o um Loco ali na direita, hein, coixe, ô, oh, louco! <risos> rapaziada, ó, é oh, o tio Chico, ah! O tio Chico chega zoando, tio. Novo objetivo, reinicia o gerador no porão. Pera aí. Como é que a gente vai. Esconda-se no armário! Jogo! Pera aí, como é que é? Vai tomar no camé, papai! Tô no armário, jogo! Rapaziada, olha aí! <risos> o gordinho, o gordinho do bal. Olha, tá cheirando nós, hein? Você esteja aqui! Oh, meu Deus do céu. Rapaz, esse cara não é muito amigo, não, hein. Não, não, fica aí, fica aí. Rapaz, o cara é alto, tem quase bate a cabeça na porta ali. O cara tinha uma puta cara de maloqueiro, meu. V vamos sair agora? Será que eu saio? Esse Loki não sai daqui, hein. Rapaz, tá rolando esses fusca aí, esses barulhos de fusca no, na música. Aí gela o caverninho, hein, tio. Pera aí. Rapaz, <risos> o cara do barulho. Abriu a porta lá, hein? Abriu a porta, a gente vai. O barulho de fusca mesmo. Olha o fusca, tio! <risos> vamos com esses fusca mesmo. É, é, o que é mesmo? Ô, porta. E aí? O cara não entrou aqui, jogo? Ah, não precisa colocar a câmera, não? Sim. Não precisa colocar a câmera, sim. Beleza. Rapaz, a gente já ver aqui. Vamos so, somente dar mais uma olhada aqui. Os armário velho. Nada de batereca. Rapaz, tem que voltar, só tem a, a parte de baixo elevador. no tá tio, de peito. Uh, correio escuro, tio. Qualquer coisa pra macho Rapaz, atravessamos a sala inteira, hein, na corrida. Beleza, ó. A gente liga a luz. Essa parada aqui ainda não abre. Vai é de ponta, tio. Ó, segue o menstruo. Ó, ó, ele abriu aqui. O lock abriu aqui. Meteu o cadeado aqui. Rapaziada, tá, tá tranquilo. Atravessamos. Tá rolando uma paradinha aqui? Ó. Outra parada confidencial, rapaziada. Tá, tá cheio de informações bentas, hein? Altas, graças a Deus. Beleza. Homicídio hipnótico. Muktrass Companhia. Beleza. Na quinta-feira, 10 de fevereiro de 1954, ocorreu uma experiência e pesquisa hipnótica no prédio 13 da Reserva de Monte Massive, no Colorado, usando-se os seguintes sujeitos. Materiais abreviados. 1. Um, foi recriado um pós-hipnotismo da noite anterior. Dedo levantado. Você vai dormir. Beleza? Levanta o dedo, lock dorme. As senhoras Jackson e Pierce imediatamente progrediram para o um estado hipnótico profundo, sem necessitar de mais sugestão. A senhora Pierce foi, então, instruída tendo expressado anteriormente o um medo de armas de fogo de todos os tipos a usar qualquer método disponível para acordar a senhora Jackson agora em um sono epidótico profundo e se isso falhasse ela deveria pegar uma arma próxima e atirar na senhora Jackson ela foi instruída de que seu ódio seria tão grande que ela não hesitaria em matar a senhora Jackson por não despertar Rapaziada, o que acontece? Cara tá os caras os locos aí, hein? 2. A senhora Pierce seguiu essas instruções ao pé da letra, incluindo o disparo da arma, rapaziada. Ah, oh, meu Deus. Uma pistola pneumática descarregada. Na senhora Jackson, então, foi levada a cair em sono profundo. Após as devidas sugestões terem sido feitas, as duas foram despertadas e expressaram uma completa amnésia de todo o acontecido. Um operador ofereceu novamente para a senhora Pierce a arma. Ela recusou a pegar ou aceitá-la. Ela estava em estado acordado nessa hora. Ela expressou negação absoluta do que a sequência anterior tinha acontecido. O que acontece, rapaziada? Estavam tá nos os, os pirotizamentos sinistros? Ah, oh, meu Deus. Beleza, rapaziada. Ó, ó, pegamos só o documento mesmo, hein? Quebrar a parede. Sim, realmente. Beleza. Ô oh, meu, já tá acabando baterecas. Jogou. Para assaltar. Oh meu, Deus, para assaltar, a gente vai ter que pular já parado agora? Olha a batereca aí. <risos> Bem, vou por ali. Ó, oh, já apura. Batei <risos> o que aqui dentro. Eu vou te machucar. Eu não tenho medo de morrer. Quem que é esse lock? Ah, oh, meu Deus do céu Já, já pula pra cá, ó Eles no computador aqui Vão de peito, vão de peito Liga as duas bombas de gasolina E o interruptor principal Para reiniciar o gerador Rapaziada, onde é que tá essas bombas? Onde é que tá o gerador? E onde é que tá o interruptor? Dá uns lock pendurado aqui tu sem cabeça, tia. Tá rolando um latrocínio e parcocínio aqui dentro É a verdade oh, beleza. A bateria vai, vai acabar bem na hora, Jô Pensei é uma escadinha aqui, hein Ó, ó, ó, sobe nela Rapaziada, sem, sem, sem a câmera benta aqui não tem que fazer nada, hein Não, nadinha oh, Outra batereca, Jô Aí sim, cinco baterécas, vamos ter que usar uma Ó, oh, já achei uma parada aqui Dá soco nela Beleza, vamos carregar a batereca. Assim. Uh, escutei uns barulhos cabulosos ali, hein. Escutei barulhos. Ó, oh, o que eu disse. Jogo! Onde? Rapaziada... É o porcão! É o porcão? Rapaziada, ô, é... o oh, que é aquele cara ali, tio? É o Felipe, é o Felipe. Pô, tá vindo um Loki ali, hein. Ô, Loki ali vem com o... Porretão tá na mão, tipo, é tão gigante. Não corre, se corre é pior, ele escuta. Vamos entrar aqui dentro? Ó, oh, ó, oh, na moral, na moral... Aqui é de onde que eu vim, beleza. Rapaz, ele anda, tio, ele anda. Beleza. Ó, oh, essa porta aqui tá derrubada no bicudo aí não, hein? Ah, oh, eu tô correndo, tio. Já corri. Ah, vai é pegar. Beleza, fecha a porta aqui. Entra no armário! Ah! Eu tô dentro do armário, hein? Ah, <risos> tô dentro do armário, seu Loki. Rapaziada. Ó, ó, ó, ó. Vamos apagar a luz aqui só pra não gastar. Deixa o Loki investigar. O coração do maluco, tio. Tá explodindo. <risos> Rapaz, o caverninha, colocar só o mindinho de fora, o Loki já vai dar flipando na minha cara, tio. Eu tô ligado com esse jogo, pilantra. Quer ver? Ó, ó, vou sair, aí. Não, não, fica aí, fica aí. Ó o oh, Batereca, ó o oh, Batereca. Vê se pegou o Batereca. Rapaz, vou, vamos de boa. Tem tem que achar outra bomba do gerador Bento? Sim. Precisa essa porta aqui. Rapaz, é, abre a porta e dá de cara com ele. Eles têm uma parada pra pular ali, mas será que é da onde que a gente veio? Não, não é da onde que a gente veio não, o jogo É isso aí, meu irmão Tem que ficar esperto, tio O Loki tá por aqui Pula Ó, ó Salinhas segregas Outra batereca. rapaz, então vocês bateréca, tio Tamo indo bem, beleza Rapaziada, esperto, esperto Tranquilão Ó, ó, ó, outro bagulho pra pular, tio, já pula Flipa Portinha Ó, ó, ó Outra batereca, aí sim, jogo aí, e aí? Tem que ligar outro gerador, falta só outro gerador Tem lugar pra entrar aqui dentro? Escutar barulho, a gente entra aqui dentro, hein, tio Uh, não, estou com medo, tô tranquilo tô... calmo, temperatura ambiente Ação oh. e diversão Cavaco, tá cavaco Oh. Rapaz, ele tá andando mosquitos, hein? Mosquitos com cavaco Ele deve estar perto, tio Vamos continuar reto, a gente não vem reto Rapaz, tem umas portas novas aqui Ô, oh, meu Deus do céu Onde é que eu tô, tio? Calma aí, hein? Tá valendo não, hein? Calma, conta até 10 ele vai acabar a bateria? Aqui tem que ter bateria, tio Tem que ter Rapaziada, aqui é braço hein Se ele pegar aqui, não tem saída vamos oh, Peraí, peraí vou, vou carregar a bateria, tô calmo tô, calmo, tô calmo, tô calminho Ó, tamo. Oh, tamo de boa Temos bateria de sobra Rapaziada, se ele aparecer agora, ferrou tipo. <risos> Será que o tá aqui, tio? Ó oh. Tamo bem, tamo indo bem, sem correr, tio. O segredo do jogo é não correr. Você corre, você faz mais barulho. O Loki vem de peito. Será que isso aqui foi o que a gente já fez? A gente oh, já fez esse aí. Tem que achar o um outro. Rápido. Oh, meu Deus. Cadê o Durselino? O, tio, o Durselino tá por aqui. Rapaz, esse, sempre o cara que tem dois metros de altura, né? Ele é um homem muito perigoso. ó oh, esse aqui é o novo gerador, tio. Ah, beleza. Já passamos, já passamos. Oh, chega dando soco, tio. Ligamos. Peraí, só, só, só constar as batereca acho que é isso mesmo, hein? É isso mesmo. Agora a gente tem que mexer no computador Bento. Opa, peraí, tá rolando um passo a mais. Onde jogo? Peraí, tá rolando um passo a mais, gente. Uh, tô muito calmo, hein? É da direita, hein? É da direita. Opa, o Loki tá mergulhando aí. mergulhador esse Loki. é uma parada, ligão. Jogou, olha aí. Oh, jogo! Oh, eu tô bem! Você é louco, tio! Ele tá atrás! Ó, <risos> oh, peraí, onde é que a gente vai agora? Eu tô pra dentro aqui. Tio. Ah, pula a porta! Mano, coisa não pega mais, não. Não pega mais, não. Calma! Oi. Peraí, tio! Ai, meu Deus! Entra aqui, atravessa a porta! Nossa senhora, ele vai pegar meu pé! Ele vai! Ó, oh, a porta! Abriu seu Loki! Rapaz, escapamos do local e nem sei se eu vou pular lado certo, mas eu estou bem. Rapaz, já zeramos! Uh, chegamos pra cadeira de roda e tudo mais! Rapaziada, até altos bagulho arrombado aqui, hein? Altas paradinhas arrombadas. Altas! Peraí, peraí, a gente voltou pelo mesmo local. Foi, foi, foi! Rapaz, o Loki ficou para trás. Peraí, o que a gente fez? A gente ligou a energia Loki. Será que a gente tem que voltar e hackear a parada lá? Acertou, miserável! <risos> Vamos lá naquele PC de novo, vamos ver qual é que é. Uh, deve ser aqui, hein? Termina um oh. o hackeamento? Ó. Ô, jogo! Você tá mentindo! Oh, injeção! Não, injeção não! Ai! I'm sorry, my Como é que é? Ô, oh, meu Chico! Eu vou te pegar, seu Loki, deixa eu acordar, do tá? Ô, oh, meu Deus do céu. Tá fazendo uns botox aí, seu do Loki. <risos> Paseada. A polícia tá chegando, seu lote. Peraí, peraí, como é que é o negócio? Aceite o evangelho. E todas as portas se abrirão. Não, eu já aceitei tio Ah, meu, já aceitei. Rapaziada, o cara tá com seringona em nós, Será que Tomara que não seja um G-Vírus do Resident Evil, hein? Senão já viram logo Nemesis e chuta a cara dele. Stars. Acordamos já, hein? Já acordamos. Rapaziada, essa linha de Silent Hill parece também a do David Luizinho, hein? Tá uma mistura de jogos aqui, combinações pentecostais e totalmente crucíferas. Ó, tá rolando uma cruzinha na parede ali. Nossa câmera tá do lado Rapaziada, a gente tá gravando tudo, o cara deixa a cabine com tá nós Tá de boa, tio, o tio Chico é de boa O problema é o gordão, o tio, o gordão é cabuloso Durselino, o altão Aquele também, tio, aquele é sinistral, hein Lembre-se que as notas só são adicionadas ao seu caderno Quando a sua câmera estiver sendo usada para gravar eventos Beleza, como é que é o negócio? Rapaziada, a gente tem, tem que sempre lembrar de, de, de apagar o... Ah, não, tá apagado Rapaziada, adicionamos as notas aqui? É Beleza, a cela do Padre Martin, o Padre Martin Me trouxe aqui para me mostrar uma coisa Acho que serei uma testemunha de alguma merda que este doido está tentando me vender Este tal de Dr. Wentworth é o centro de alguma coisa que deu errado aqui Mas ele morreu Não! há mais de 10 anos atrás Descanse em paz, diz o sangue na parede Rapaziada, pera aí, diz o sangue na parede Rest in peace, rapaz. O cara morreu mesmo. Beleza. O que tá escrito aqui? He did not kill his enemies. Ele não matou seus inimigos. Não. Rest in peace. Rapaziada, altas cruzes da parede, de todos os tipos e todas as categorias. E tá rolando um jogo de flakers aqui. É um jogo meio estranho. Se você não sabe, procura na internet que você vai entender. Beleza, rapaz, vamos sair daqui logo. Já, já quebra as paredes? Tem como subir aí em algum lugar? Olha a porta aqui. Abriu sozinho. Hein? É automático. Eles abriram lá do painel. Beleza. Rapaz, tá rolando. Como é que é? Pera aí. Aí, jogo? Como é que é, Pera aí, jogo? Pra quê? Não olhe pra mim? Tô de olhando, seu É bom você correr mesmo. Rapaz, beleza. Pra cá não tem como ir. Tranquilo. Rapaziada, é, pegadas, hein? Pegadas. Vamos, vamos testar todas as celas. Vamos entrar em todas. Tem um lock de grosso calibre ali, Ó. Fazer alguma parada. Será que é o Dorselino? O Dorselino é aquele cara que rebenta nós, hein? Beleza. Tenta abrir essa cela. Rapaziada, acho que nenhuma das celas vai abrir, hein? Essa... Que isso, tio? Que amizade é essa, Ô, tio? Oh, meu Deus do céu, tá loucão. Rapaziada, isso que acontece. Os caras vêm da Cracolândia direto pro, pro Alto Leste. <risos> Olha como fica, ó. Olha, zóio brilhoso. Rapaziada, o cara me puxou pelo, pelo, pelo gogó e foi seco. Beleza. Rapaziada, rolando outra aqui. Eita, deu, vou trocar ideia. Aqui, tá, comenta, com Quem tá comendo? Tá é as O que estrogonofe, tio? Será que é o da Dona Sebastiana? Como é que é? Diz que não deve te machucar quando o gato sai. Rapaz, explodiram um gadovrars ali na parede. Beleza, tranquilo. Peraí, peraí. Talvez o Martins. man. Ele He nervoso. Eu gostaria de com o Chernobyl para fora mesmo, hein? Ah! Vale isso, jogo! Chernobyl de fora! O cara é Há uma lentamente. sua Yours. Rapaziada Os caras estão escolhendo as partes do meu corpo? Rapaziada, eu, eu, eu, tô, eu tô desconfiado que é o Durselino esse aqui hein? Será que é ele, tio? Como que a gente desce? É o Durselino? É, é truta, né? <fixen>